Não sei agora o que você está falando agora, Nós estamos já aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos jogar Happy Wheels. Seria meu vídeo 2 desse jogo, né? Pra quem não sabe. Mas vocês estão igual louco, também me pedindo pra jogar muito Happy Wheels e eu tava tentando abrir espaço lá nas minhas séries. Vamos jogar um pouquinho... Hum, esse aqui, eu gosto de desvio do arpão. Ai meu Deus! Ai... Ah, uh, ah, eu sou Matrix. Ah, meu Deus, meu brio... Tô vivo, tô vivo. Ah. Nossa senhora... Ai, meu cu. Ai, meu satano, bem no brioco. Meu fura abs. Meu fura abs. Nossa senhora. Ai meu. oi, morri. Salve-se, mais Matrix. Ah! Não! Não! Sai daqui! Não, você não vai me matar! Não, enquanto eu sou ser velho! Ah, eu sou falta! Ah! Como assim? Ganhei, sou foda. Ganhei. Não, cabo cal Não. Eu ganhei. Quem ganhou fui eu. Salve o melão. Eu vou salvar o melão, gente. Oi meu amor. Não. Eu não consegui mexer. Ah! What? Eu sou foda. Melão! Estamos vivos, vamos ter uma relação entre a mesma. Oh yeah. Oh, uh -huh. oh melão. Melão, vem aqui, melão. Melão, não.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 isso, aí você faz assim, e pronto. É, Desvie do arpão profissional. Uh, uh, uh, uh. Ai meu Deus. Ganhei, eu não vou nem comentar porque eu sou foda, Tá? Xbox One Giveaway, eu quero. Você quer no Xbox? O graça? Eu estou fazendo Giveaway. Aham. Uhum. Tô sabendo. 99% impossível. Ué, por quê? Ai. Eu ainda não entendi por quê. Ah, tá. Agora eu entendi. Não. Ai meu Deus Ai que preguiça Ai meu Deus Eu tô com tantos anos Ai Ah Tá Muito difícil Muito difícil Glass break Orange Eu quero jogar com você uh. Uau! Uh, Uau! Uh, Uau! Uh. Uh. Ah, não. Eu ainda consigo isso. Ai. Ah, não dá. Ai. Ai, ah, meu Deus. Desisto Vamos que que dá pra você, Oh filho. Velho fazer o seguinte não botão errado não é esse seguinte não é filho também não é esse seguinte filho pai é assim que é, é assim que a gente brinca de jogos mortais o cachorro é mais barato Ai, da vamos lá Nós vamos conseguir Ó, Esse tá fácil Vixi, mas só saindo O que é esse aqui então? Nossa hein, cadê a dificuldade de jogo? Cadê a dificuldade de jogo hein? Ó nossa Ai. Eu não quero garrafas Só quebrar elas? Que eu fiquei com medo de perder a cabeça ali Ai am Fenix Ai am Fenix Ai meu Deus, é agora que vai Uou, uou, uou Uou, uou, uou Ah tá muito fácil, gente Ah, esse é legal agora Uh Ai, ai, ai Muito fácil, muito fácil Esse jogo tá muito fácil, tá muito fácil Tá muito fácil, gente, vocês não tem noção, tá muito fácil speedrun epic epic nossa já entendi Peraí. tinha uma ah tá mines nossa que hard ai meu deus ai ai ai é, é, é, é. Oh. Vai Como é que muda a câmera? Sei Não sei mudar a câmera gente Eu quero Você consegue escapar Eu consigo ai, ai. Click to start Como assim? Como? Era isso? Meu Deus, isso é impossível Quero ver acertar Ai, my foot Uou. Uou. Eu sou muito ninja Nossa, eu sou eu Sou ninja Mate sua esposa. Você comeu a minha melancia. Agora eu tenho a televisão. Hum, que delícia. Ai meu Deus. Ai, que delícia essa, essa televisão. tua esposa. Você devia provar um pouquinho. Ai, não. Não. Televisão. Ai. Ah! Level randômico de WWE Vamos, quero jogar. Ah! Ia. Eu acho que eu fiz errado. <risos> acho que eu fiz ah! errado. Ia. Seu bosta. Ei. Eu ainda faço assim, ó. Tá! Ah. Você morrerá comigo. Uh -oh. Ah, você vem sempre aqui, ó. Hum. Hein? é Você vem sempre aqui, cara. Você vem. Você vem e uou, uh -oh. e... e ó, Matrix. Ai, meu Deus. Eu tenho que... Nossa. Ai, eu vou comer melancia. Chutou. Oh, yeah. Eu sou muito mítico. É demais esses níveis que, tipo... Ai, meu Deus. Me proteja. Oh, morri. Vamos só ficar parado. Oh, Ah, esse... esse... <risos> Eu passo dela só, só ficando parada. Não. Oh, ah, yeah. Tchau, time. E agora pra finalizar a última fase, que é... Queda impossível. Olha lá. Uh. Ai, que difícil. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou morrer. Ai, ai, ai, ai. ai meu braço. Não. Meu braço. Ai, morri. Yeah. Ai, meu Deus! Ai, eu vou morrer! Ai, ai! Uf, não morri. Não! Não! não. Nossa Ai, eu vou, eu vou passar esse nível, gente. Ou meu nome não é, ou meu nick não é Gamox. Não, meus braços, não, não, se os dois braços não dá. Eu vou me mexer. Não irei. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Agora vamos tentar, né? Pelo menos com um corpo, pelo menos com uma perna. Eu tenho que vai é o desafio. Não terminei com uma perna. Terminei com uma coxa. Uma coxa não vale. Vamos ficar retão. Ainda tô com uma perna. Yeeey! Bom, gente. Espero que tenham gostado. É, dê like, favorito, inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se o feedback for bom desse vídeo, eu posso fazer mais vídeos de... De... Happy Wheels, dei uma bugada aqui. Mas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal. Falou.